E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém, nesse clima nublado, acabou de chover recentemente, estou indo fazer um trabalho da faculdade lá no Angosto Montenegro, já é quase em Coraci. Terra aí, terra aí do Motovlog Fantinato. É a primeira vez que eu estou saindo com um baú novo na, na moto, um baú de 45 litros. E parece que. Pensa que o baú ele não está cheio, está só com uma calça de chuva que, que é, é um pouquinho pesada, que é própria de motociclista da Moto Sky, e uma capa de chuva do tórax. E parece que é como se eu estivesse levando um garu para trás. Eu acho que o baú ele é um pouco, faz um, um pouco de peso atrás na, na costa que deixa um pouco a direção leve. Besteira, mas... Eu tô sentindo um pouquinho a diferença aqui. Mas, em questão de praticidade, cara, tá... Show de bola. Eu botei, como eu falei, eu botei a calça lá dentro, né? Que é, ocupa o volume de uma mochila todinha, acredite. Botei a, a capa de chuva do Torx. E do lado, na sobra o, um espaço para botar um capacete do lado. Então, quando eu chegar lá, é, eu não vou precisar segurando, ficar segurando o capacete mais. Eu vou botar o capacete do lado, fechar o baú, e ainda assim é, tem um bocado de coisa lá guardado, que é, no caso a calça e a, e, a, e a outra capa, então cara eu tô adorando sabe carro de mulher quando, quando vai assim cheio de é, coisa dentro, fogão, chapinha, não sei o que no porta-malas, essas coisas tudo espalhado até roupa, sapato, fica no porta-malas eu acho que eu vou fazer tipo isso desse baú aqui deixar tudo, todas as minhas coisas aí dentro Eu tô aqui na Artubernades, eu espero que dessa vez saia o áudio desse vídeo Eu não sei o que acontece, que quando eu entro na Bernardes o, o áudio começa a falhar Eu tava gravando um vídeo de noite esses dias Eu entrei na Artubernades e o vídeo começou a ficar chiado Chiado, chiado, chiado, não saia nem a voz. Aí eu cheguei no destino, né? Que era lá na pratinha. Pá. Aí de lá começou um novo vídeo. Aí na, na rua do meu tio, acho que é uns 500 metros assim de rua até a, a rodovia. Tava bacana o áudio pegando bacana. E aí, jovens, tudo certo e tal. Mas aí quando entrou na Arthur Bernardes, 10 metros, começou a pipocar o áudio de novo. Falei, cara, eu não sei o que acontece. Não sei se tem algum sensor lá que anti motovlog mas é esquisito a gente tava até falando lá que parece <risos> um tipo um das bermudas de motovlog <risos> esquisito demais agora tô aqui de novo na tubernard, espero que o áudio saia legal se vocês estão assistindo esse vídeo porque provavelmente o áudio funcionou então se vocês assistirem um vídeo com Meio que sem entender o começo, é porque ele só funcionou depois que eu saí da Tubernard, que é tipo agora. Eu saí agora, talvez pode ser até que o, o vídeo volte a ficar normal. Beleza, tranquilo, sem problema nenhum. Vamos ver o que, que acontece com, esse, com essa avenida que não me deixa gravar. Bom, a distância é grande lá, relativamente chatinho chegar lá. É quase lá em Coraci, eu tô indo pelo Augusto Montenegro. Passando lá o Grêmio literário até, então não sei nem se a câmera tá com bateria suficiente para gravar até isso. Eu não sei nem quantos vídeos eu vou gravar daqui pra lá. Mas quanto isso bora ainda, tarde tá, tá bonita agora, clareou mais o céu. Tudo tranquilo. Como é a moto moto 3 eu não tô sentindo muita trepidação no baú, viu? eu já quando eu via na, na internet o pessoal reclamando muito que esse baú, esse baú faz barulho demais na trepidação mas até agora eu não estou ouvindo barulho nenhum, só quando a gente passa um buraco mais, mais escrotinho só que realmente não estou ouvindo muito barulho talvez isso se, se aplique mais para PCX, sabe? que a suspensão é menor e aí, porque no vídeo que o cara falou isso, o cara tinha uma PCX inclusive minha namorada também comprou pra, pra PC-X dela esse baú, vai chegar em breve. Mas dá pra carregar o um mundo nele, <risos> porque ainda tem um banco embaixo, né? Mas olha aí, vai ficar essa situação aí tranquila. Mas pra resolver é simples também, coloca uma borra cheia de panela de pressão, custa dois reais, e... Acabou o problema do baú, da trepidação, zoada de trepidação do baú, do né? baú batendo. Então é isso meus amigos, até o próximo vídeo, o próximo vídeo é por aqui, já está longo. Se acontecer algo importante eu mostro para vocês depois. Certinho? Bora lá.